Família em primeiro lugar, certa vez um consultor em gestão de tempo diante de uma palestra e uma grande plateia retirou debaixo da mesa um grande frasco de vidro e ao lado um saco de pedras grandes, pedras do tamanho do nosso punho e perguntou à plateia, quantas pedras cabem dentro deste vidro? A plateia ficou meio inquieta, ele deu continuidade na sua palestra e encheu o vidro com as pedras grandes e fez a pergunta esse vidro está cheio? A maioria dos participantes levantaram a mão e disseram que o vidro estava cheio. Ele deu continuidade no processo, pegou um saco com pedrinhas pequenas debaixo da mesa e encheu aquele vidro sobre as pedras grandes. As pedrinhas entraram dentro do vidro dos vácuos e foram enchendo o vidro. Então ele perguntou novamente para aquela plateia. Esse vidro está cheio? A plateia já tinha visto em algum momento. Alguns falaram que sim, outros falaram que não. ele novamente pegou um saco de areia naquele momento e jogou dentro do vidro. A areia penetrou diante das pedrinhas e das pedras maiores e foi entrando. E ele perguntou novamente, esse vidro está cheio? A maioria da plateia naquele momento acabou respondendo que não. Então ele pegou, encheu aquele vidro de água e terminou a sua conferência. Então, o que, que ele perguntou para aquelas pessoas naquele momento? O que vocês aprenderam com esta lição? Um participante levantou a sua mão e disse Não importa o quanto a nossa vida esteja cheia, sempre cabe algo na nossa agenda. O conferonista, né, o consultor naquele momento, surpreendeu a plateia e falou para ele que não. Qual que é a moral da história desse livro? É o seguinte, pessoal. As pedras grandes são a sua família, o seu filho, os seus sonhos, os seus amigos, a sua realidade, as pessoas que você ama a toda a sua volta. Se você não colocar as pedras grandes primeiro na sua vida, depois você não vai conseguir colocar elas. É simples como as pedras diante dessa situação. Se você colocar as pedras pequenas, você não consegue mais colocar. E o que são as pedras pequenas? É o seu trabalho, é o seu dia-a-dia, -dia, são seus compromissos paralelos. Essas são coisas que você sempre vai ter tempo. Mas se você não pôr a é, sua família neste momento em primeiro lugar na sua vida, talvez mais tarde se torne tarde demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero realmente que de alguma forma faça uma reflexão para você. Dê mais amor à sua família, seus amigos, à sua realidade, ao seu dia-a-dia, -dia, que vale a pena. A vida não é somente cheia de trabalho. Espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.